Olá pessoal, Eu sou Joab Nascimento, poeta cordelista da cidade de Camusim. Vamos dar prosseguimento hoje ao nosso projeto Cordel Dentro de Casa. Esse projeto é uma parceria da Casa do Cordel com o programa Voz da Macabuqueira. Nas duas primeiras oficinas, nós falamos sobre a origem do Cordel, o seu desenvolvimento, a sua definição e sua chegada ao Brasil. Na... Na oficina seguinte, nós falamos sobre algumas três dicas como se deve fazer o cordel. Então, nós falamos sobre o tema, falamos sobre versos e estrofes e falamos sobre rimas. Hoje, nós vamos falar sobre mais uma dica como se deve fazer o cordel. Vamos falar sobre métrica. Métrica é um é uma pedra no sapato de muitos poetas, né? Como também foi na minha. Eu tive muita dificuldade para entender. É, a metrificação poética Mas vamos lá, eu espero que eu consiga passar Alguma coisa para vocês Que vocês consigam entender Métrica, a palavra métrica vem de metro, né? Então o metro ele serve para medir o tamanho de algo Aqui na poesia ele serve para medir o tamanho do verso Definindo métrica É a forma utilizada na poética Para a medição de versos sendo, portanto, o estudo dessa medida. Normalmente, as construções de versos são feitas em sete sílaba e decasílaba. Dentro da métrica, nós temos um subitem que chamamos as, a contagem da sílaba poética, que é diferente da contagem da sílaba gramatical. Raramente, praticamente não coincidem. A contagem da sílaba poética com a contagem da sílaba gramatical. É, chamamos essa contagem né, da sílaba poética de escansão. Então, a escansão é a contagem da sílaba poética. A palavra escansão vem do, do, do verbo escandir. Né? Escandir os versos é indicar suas sílabas poéticas e seus acentos. Vamos dar um exemplo aqui? Então, na frase O poeta é um fingidor Ele tem nove sílabas gramaticais Vamos contar comigo? O poeta é um fingidor Então, dá nove sílabas gramaticais Na poética, ele apenas dá sete sílabas Vamos contar? O ta é um fingidor. Então, sete sílabas. Lendo rápido, ele fica assim. O poeta é um fingidor. Como podemos observar, o número de sílabas elas não coincidem. Tá? Por quê? Porque existe uma regrazinha na contagem da sílaba poética que chamamos de elisão. O que é que vem a ser elisão? Elisão é quando uma palavra terminar em vogal átona, e a palavra seguinte começar por, a, por uma, outra vogal, ou então com a letra H. Por que a letra H? Porque a letra H não tem som, portanto não é fonema. É uma, é uma simples letra apenas. Então você une as duas sílabas numa só. Entenderam? Quando uma, uma, uma, uma palavra terminar com uma vogal, e a palavra seguinte começar com uma vogal... Essas duas é, sílabas, elas se unem. Você conta como uma sílaba só. Por isso que é diferente a contagem da sílaba poética com a sílaba gramatical. Outra regra básica também. Na sílaba poética, na contagem da sílaba poética, nós contamos só até a última sílaba tônica de um verso. Quando é, um verso, a sílaba tônica, for a penúltima... Na palavra, então, nós terminamos a contagem nessa sílaba tônica. Nós não contamos a última frase. Deu para entender? Vamos dar um exemplo aqui. Da vida, essa mesma rotina. Da vida, essa mesma rotina. Vida termina com a, com a, com a vogal A. Essa termina, começa com a vogal E. Então... A, a, a sílaba da com a sílaba s A gente une Então vou mostrar para vocês como é que ficou ela, Elas unidas aqui ó Então juntou Da de vida E es de essa E formaram uma sílaba só Numa estrofe de respeito Numa termina com a letra a e estrofe começa com a letra E então norma, no, novamente vamos unir MA com S então forma uma sílaba só numa estrofe de respeito isso nós chamamos de elisão, isso é obrigatório na contagem da, da média, tá bom? É, a gente tem que praticar e, e seguindo essas duas regras básicas né? da sílaba tônica na, na, acabar a contagem na sílaba tônica de uma frase E quando houver a união a, da, Das duas vogais Ou então quando terminar a frase com uma vogal E começar com a, com a letra H A gente une tudo isso e chamamos de elisão Tá pessoal, então a métrica é praticamente isso Eu fiz um resumo rápido para que vocês entendam e eu espero que vocês é, pratiquem, tá bom? Pratique e tenha um bom dia. Eu vou desejar um feliz dia dos pais a todos os pais, a todos os avós. Eu já sou pai, já sou avô e espero um bom domingo para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.